Olá, mais um devocional para os nossos corações. Trago hoje um tema que venha a cobrir desde Gênesis até alguns livros do Novo Testamento. O que é que nós entendemos com a palavra glória na palavra de Deus? O que é que nós entendemos com a palavra logos, Cristo? na palavra de Deus, o que é que nós entendemos com a palavra desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo, dependendo somente aqui das traduções bíblicas. É, há várias traduções, então umas dizem antes da fundação do mundo, outras dizem desde a fundação do mundo e por ali vai. Mas no fundo, no fundo, elas falam a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Mas o que é que significa? antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. No livro de eh, Gênesis, eu vou pegar aqui o coisa, se eu consigo pegar aqui o, o highlighter. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,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 criou Cristo Jesus, aqui este este homem que foi criado aqui não é o Adão, marido da Eva, é Cristo Jesus, e a este homem, Cristo Jesus, que foi criado, foi-lhe dado o poder. Foi-lhe dado o poder que Deus criou este homem na sua imagem e na sua semelhança. A imagem, na imagem de Deus e na semelhança de Deus esse homem foi criado. Este homem aqui é Cristo. E este homem, que tem a imagem e semelhança de Deus, ele também lhe foi dado poder sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O versículo 27 nos dá mais subsídio. O versículo 27 diz, diz assim, Criou Deus o homem à sua imagem. Tem aqui uma vírgula. Criou Deus um homem. E este homem... Deus criou ele na sua própria imagem, na imagem de Deus. Agora aqui, a imagem de Deus, que é o homem que foi criado, a imagem de Deus o criou. Então, a imagem de Deus, o homem que foi criado, este homem aqui é Cristo, que foi criado na imagem de Deus. Então, agora, este homem, Cristo, que foi criado na imagem de Deus, ponto e vírgula, criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, agora... Cristo, que foi criado na imagem e na semelhança de Deus, ele então cria o homem, aqui o homem natural, o homem Adão, na sua própria imagem, e qual é a sua própria imagem? Homem e mulher, ou seja, aspecto masculino, que é o homem, e aspecto feminino, que é a mulher, representada pela Eva, e o homem representado pelo Adão, o marido da Eva, que nós todos conhecemos na história né, bíblica, aí a partir do livro de Gênesis. E onde é que nós tiramos isso? Que este homem que foi criado ali, em Gênesis capítulo, 20, eh, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, é, é o Adão. Onde é que nós tiramos, eh, tiramos esta coisa? Onde é que nós tiramos essa ideia de que o homem criado aqui, o homem que Deus está aqui a falar no, no versículo 27 é o Adão. Onde é que nós tiramos isso? Vamos para... Vamos para... Uh, não, não é o Romanos 3, é aqui. Segundas de Coríntios, capítulo 4, do versículo 4. Diz assim, o Deus desta era, quando é pequeno, o Deus dessa era, o Deus dessa era é o Satanás, Satanás. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, cegou a mente daqueles que não creem em Deus. Cegou a mente destas pessoas, por isso é que essas pessoas não creem em Deus. Para que não vejam a luz do Evangelho. Qual é a finalidade de cegar a mente das pessoas? Para que eles não percebam, para que eles não despertem. Para a luz do Evangelho da glória. A luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo está aqui. A luz da glória de Cristo. O evangelho da luz da glória de Cristo, que é a imagem, que é a imagem de Deus. Cristo é que é a imagem do Deus invisível. O Deus Espírito, o Deus Pai, a sua imagem visível aqui na Terra é Cristo. Cristo, Jesus, é a imagem visível do Deus, invisível. Então estamos aqui entendidos. Pois não, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus Cristo. Paulo está a dizer que nós não pregamos acerca de nós, pregamos a Cristo, Jesus, o Senhor. Cristo, Jesus, é o Senhor, é o dono das nossas vidas, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, escravo, no sentido de trazermos a revelação do Evangelho a, a, a todos que estiverem interessados a ouvirem. Pois Deus, que disse, da estreva resplandece a luz, Isso está lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse, haja luz. E houve luz, as trevas desapareceram. Esta luz aí não é não é o sol, não é a luz do sol, a luz natural. Não é isto. Porque a luz do sol, a luz natural, foi foi foi criada no, no versículo 4, ou no, no, no, no quarto dia. Esta luz aqui no versículo 3, haja luz é Cristo, haja revelação de Cristo dentro de ti, dentro de nós. Pois Deus que disse... Da estreva resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Está aí. Ele mesmo, o próprio Deus, através de Cristo, brilhou em nossos corações, nos revelando a sua glória para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, então, através de Cristo, Ele se revela a ti, a mim e a todos nós que o recebemos. Vamos voltar aqui. o Romanos capítulo 3, no versículo 19, diz assim. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Quer dizer que a lei, a lei, a lei foi instituída, Deus deu a lei, para que toda boca se cale, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém uh, se gabe, para que ninguém se gabe, para que ninguém se vanglorie. E todos aqueles que se colocam debaixo da lei, eles então estão debaixo do juízo de Deus, sob o juízo de Deus. Eles estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo do julgamento de Deus. A lei ela é boa, é santa, é pura, não há pecado na lei. O diabo, Satanás, conhecendo a lei, pegou a lei para matar o cristão, pegou a lei, para condenar o cristão, pegou a lei, para julgar o cristão. Hoje nós vemos isso muito na igreja, pastores sem a revelação da palavra de Deus, pegam a lei, pegam a palavra de Deus de forma é, literal, para julgar o crente, para julgar aquele que tem a imagem e a semelhança de Deus, porque recebeu Cristo, para julgar o, o cristão o que é errado nada contra a lei ela é santa pura mas o diabo aproveitou-se e julga o crente julga o cristão usando da lei roubando a paz desse cristão mas este não é não é o versículo chave aqui neste neste neste neste neste vídeo portanto ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei a dizer que mesmo que obedeças a lei, cumpras a lei, você não será uh, declarado justo, sem pecado, salvo, diante de Deus. Por quê? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei é que desperta em nós a consciência do pecado. E é mediante a lei, e é através da lei que nós uh, passamos a saber o que é, que é pecado o que, é que não é pecado. E quando despertamos para o que é pecado... E, para o que não é pecado, a nossa mente começa agora a nos combater, começa a nos combater. Tem aqui uma similaridade, algo semelhante, com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer, no dia em que você se apropriar dessa ideia, desse pensamento eh, dualista, de dualidade do bem e do mal, você vai morrer. Não porque Deus matou o homem, mas porque a mente deste homem que despertou para o, que, para o bem e o mal, uma hora ela abençoa, outra hora ela amaldiçoa ela, ela alguém, esta mente está em confusão. E esta confusão na mente desta pessoa, se não haver revelação da graça e não se arrepender, esse cristão começa a viver derrotado aqui na terra e acaba morrendo aos poucos, espiritualmente, depois... Natural ou fisicamente Se então Deus não intervir Pela sua graça Mas agora se manifestou uma justiça Que provém de Deus Está a dizer que agora se manifestou uma justiça Que provém de Deus Então a justiça baseada Na obediência à lei Ela não provém de Deus Paulo diz aqui no versículo 21 Que agora se manifestou uma justiça Que provém de Deus Qual é essa justiça? Ela é independente da lei. Ela não tem nada a ver com a lei. Ela, ela é independente da lei. Da qual testemunham a lei e os profetas. Está a dizer que essa justiça, até a própria lei do, de Moisés e os profetas, eles dão testemunho, eles testemunham, eles conhecem, eles falam da, da, da, da justiça que Deus requer. E qual é essa justiça? O versículo 22 diz assim. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo... Para todos que creem Não há distinção Está a dizer que essa justiça É a justiça que Deus nos oferece Na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo Mas é pela fé Nós não recebemos por mérito Porque nasci num berço evangélico Porque meu pai é pastor Porque eu estudei teologia Em grandes universidades Não tem nada a ver com isso Essa justiça é Deus que dá gratuitamente a todos De graça é, mas nós precisamos nos apropriar dela pela fé O que é, que é fé? Pelo que você crê Você precisa crer, você precisa aceitar Você precisa receber, você precisa se apropriar dela Você precisa crer e fazer dela sua É pela fé em quem? Em Jesus Cristo Jesus Cristo, o Filho de Deus Então, Jesus Cristo é, que é a nossa própria justiça Jesus Cristo é a nossa própria justiça diante de Deus para todos os que creem, não há distinção, aqui a distinção, não há distinção entre uh, judeus e gentios, gentios são todos aqueles que nasceram fora de Israel, tu e eu, nós nascemos fora de Israel, então somos considerados gentios na Bíblia, esta justiça cobre todos, tanto os judeus como os gentios, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, os legalistas, e aqueles pastores maus mesmo, aqueles irmãos maus, pegam só esse versículo isolado, fora do contexto, para para usar como pretexto para condenar ou para abafar a fé do outro, do inocente. Este versículo diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é, que é pecado? a Amártia no grego. Amártia. Errar o alvo. Qual é o alvo? Cristo, o amor, a justiça de Deus. Cristo é o alvo. Todos nós pecamos. E estávamos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos o alvo, que é Cristo. E por errarmos o alvo, que é Cristo, então estávamos fora da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A mente de Deus, ela, ela, ela, ela se funde com a mente do homem. E o homem recebe a revelação que ele é de providência ou de procedência. Ele tem a sua origem. No divino, no celestial de Deus, quando ele que se vê assim, então ele recebe de volta esta glória. Ele veio do alto, ele veio de Deus. Todo homem, todos nós. Mas quando o pecado entrou no mundo, a marca que Deus colocou em Adão, porque Adão tinha esta marca, né? A imagem de Deus. Deixa eu voltar aqui no num coisa. Num, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, criou Deus o homem a sua imagem, criou Deus o homem, esse homem é Cristo, na sua imagem, a imagem de Deus o criou, é essa aqui, a imagem de Deus o criou, está falar, Cristo, criou, ponto, ponto e vírgula, criou quem? Criou homem e mulher os criou, esse homem e mulher os criou é o Adão, que era dois em um, Adão, e a Eva estava dentro dela, então Deus criou, homem, homem e mulher os criou, Cristo nos criou. A, a imagem de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus é Cristo. Né? Cristo é a imagem de Deus que estava dentro do Adão. E o Adão falava com Deus à tardinha, Deus descia, a Bíblia diz que eles falavam uh, no Jardim do Éden, conversavam. Adão cuidava do jardim, Adão cultivava o jardim, Adão guardava o jardim, Adão dava nome aos animais até o dia em que Deus colocou Adão para dormir. Quando Adão dormiu um sono que Deus o colocou e então extraiu de Adão uma, uma parte de Adão da costela, Deus extraiu e formou a mulher. O Adão, quando tava, quando o Adão estava no estado corporativo, todos nós estávamos dentro do Adão. Já? Tu e eu, todas as gerações que vieram antes de nós e aquelas que vieram depois de nós, todos estavam dentro do Adão. E a marca de Deus, a imagem de Deus que é Cristo estava dentro do Adão. Esta imagem de Deus que é Cristo dentro do Adão é que dava possibilidades ao Adão uh, de se Conectar e falar com Deus, ouvir Deus, perceber o que Deus eh, está a falar com ele. Esta imagem estava ali, mas no dia em que o Adão foi colocado para dormir, Deus arrancou a costela, arrancou a parte, o aspecto feminino. O aspecto feminino, lembras se que aqui está tá a dizer, homem e mulher os criou, homem e mulher, Deus eles, homem e mulher, os dois aspectos Masculino e feminino estavam dentro do Adão e, e, e a imagem de Deus é esta Homem e mulher, o espírito e a alma Dentro, como um só Como um só Num só, um só Uma união Mas Deus separou o espírito da alma E, do, e, e da alma formou a mulher Que é a Eva, a Eva é uma representação Da alma Ela passou a ser agora uma entidade separada Do homem, então ela foi enganada pelo diabo. A alma é o teu pensamento, a tua vontade e as tuas emoções. Isto é que é a alma. Então, o diabo entra por esta avenida para tentar o homem. Através do que você pensa, através do que você sente, através do, das tuas emoções. Ele vai te tentar ali. Tentou a partir de Eva para atingir o Adão. Eva come do fruto proibido dá para o Adão, o Adão come voluntariamente, não porque foi enganado, o Adão comeu voluntariamente, ele se, ele se deu como voluntário, pronto, e, e comeu deste, deste fruto. Cristo também se entregou de forma voluntária, para ti e para mim, lá naquela cruz. Cristo é o último Adão. Você e eu representamos Eva, estávamos perdidos, mas vamos voltar aqui num coisa do, do, então, quando o Adão foi colocado para dormir, né, um sono e Deus fez aquela operação, tirou a costela e formou a mulher, o Adão deixou de ser uma, um, uma entidade corporativa com Eva, dois em um, Agora, Eva era uma entidade separada do Adão. O Adão era uma entidade separada da Eva. E o pecado entrou. A glória de Deus desapareceu ali. Esta glória que desapareceu. É o que a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 22. Não, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O que é esta glória? Glória é a imagem de Deus no homem Quando o homem tem a imagem de Deus dentro dele E a imagem de Deus dentro do homem é Cristo Quando o homem percebe que ele veio do alto Quando o homem percebe que ele é um vaso para conter Deus, para receber Deus, quando ele entende que Deus é quem lhe criou, quando ele entende e compreende que a sua proveniência, a sua origem é lá do alto, é do céu, ele recebe de volta essa glória que se perdeu lá no Éden. Nós estávamos dentro do Adão e essa glória se perdeu. Vamos no livro... Não, já lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 2, 4, já lemos... Vamos aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E o versículo 9 diz assim: Todos os habitantes da terra adorarão a besta. tá? dizer, todos os habitantes da besta vão adorar. Todos os habitantes da terra vão adorar a besta. O que é, que é a besta? A besta é a imagem animal. O homem pensa que veio do animal, veio do macaco. Ele vai viver se comportando como animal. Ele vai falar, ele vai viver como um animal, pronto, a besta é um animal, vai viver como um animal. Ele não vai crer que veio de Deus, ele vai crer que veio de uma meba, veio de um macaco. Então ele está a adorar a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro. Agora, estes homens que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Quem é que foi morto desde a criação do mundo? Aqui, a palavra-chave. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro é a glória de Deus que estava dentro do Adão, é Cristo. O Cordeiro foi morto no dia em que Adão foi colocado para dormir, um sono, e Deus fez aquela operação tirando a Eva, separando da costela do Adão para formar a Eva. o A imagem de Deus, a glória de Deus saiu no homem, o, o se perdeu. E, e aqui conhecido como o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O cordeiro foi morto. De, o cordeiro é a imagem de Deus dentro do homem. É Cristo. É o Logos. Se perdeu. Nós nascemos sem essa imagem. Por isso é que andávamos aí a cometer coisas erradas e a falar à toa. A cometer pecados. Mas agora... Que recebemos Cristo, que é o Logos Que é a imagem de Deus que havia se perdido lá em Gênesis, no Adão Então nós agora ponderamos naquilo que falamos Naquilo que pensamos, nas nossas atitudes Porque já não faz parte do, da nossa natureza A nossa natureza é a natureza de Cristo A nossa a verdadeira identidade é Cristo E eu vou mostrar para vocês aqui no, no, nos versículos do, a seguir então aquele que tem ouvido ouça, Deus está a dizer aquele que tem ouvido, fica atento, desperta ou tu que dormes. Gênesis capítulo 3, versículo 3, em diante diz assim: Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus está a dizer: Não não coma do fruto comer, tem uma tem uma conotação, uma analogia na Bíblia de se apropriar. Comer tem a ver com se apropriar. Não se aproprie do fruto da árvore. A árvore tem a ver com pensamentos. A árvore tem a ver com pensamento. Não se aproprie do pensamento que está no meio. Uh, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não se aproprie do pensamento que está no meio do jardim. O jardim é a tua alma, o teu coração. Tem uma conotação aqui da tua alma. Não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Não toque no pensamento que te acusa. Não vá o teu pensamento, não vá buscar os pensamentos do passado, dos erros e tentar sofrer aqui hoje. Já se passaram 10 anos, aquilo já não existe mais. Só existe na tua cabeça e você quer trazer esse fruto para dentro, para o meio do jardim, que é a tua alma, e, e, e estragar o teu dia de hoje, para roubar a tua alegria de viver hoje. Não vá lá buscar os traumas do passado. Esqueça isso, porque no dia em que você fizer isso você vai morrer, certamente esses pensamentos do passado vão te matar vão roubar a tua alegria de viver vão causar depressão vão causar estresse vai se auto martirizar e depois vais dizer que as pessoas não gostam de ti, que Deus também nunca gostou de, de você, o diabo vai te convencer que é Deus que está a fazer isso, não Deus não está a fazer isso, é você meu irmão e minha irmã, vamos lá no versículo, versículo 4 diz assim disse a serpente, a mulher certamente não morrerão Aquela voz que sussurra na tua, na tua mente. É a serpente. Se você buscar é, os traumas do passado, não vai, nada, não vai nada morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente está aqui a conversar com a Eva. No dia em que você se apropriar desses pensamentos, teu, os teus olhos vão se abrir. Os teus olhos vão se abrir. Tá a dizer a sua, Você vai ter discernimento olhos tem a ver com entendimento, discernimento. Você vai ter discernimento espiritual. Seus olhos vão se abrir ou se abrirão. E vocês serão como Deus. <risos> Eva e Adão já eram como Deus. A marca, o, o, a imagem de Deus já estava dentro do Adão, tava dentro, quando eles estavam juntos num só corpo. Só que ela não sabia. Conhecedores do bem e do mal, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, tem a ver com a boca. Quando a mulher viu, tem a ver com os olhos, perceber, entender, compreender, observar. A árvore tem a ver com o pensamento. Agradável ao paladar, tem a ver com a boca, com, com as palavras que saem da nossa boca. Isso não tem nada a ver com fruta literal. Não tem nada a ver com maçã. Era atraente aos olhos, né? Tem a ver com os olhos, aqui o entendimento, a compreensão. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tem a ver com a mente. Aqui. Tomou do seu fruto, se apropriou, pronto, desse pensamento, dessa ideia. Comeu e deu ao seu marido. A alma é que fez isso, a Eva. Comeu, deu ao seu marido. Quem é o marido? O intelecto, o Adão que comeu também, o intelecto também se apropriou da mesma ideia, que a alma enviou para ela, para ele aliás. Os olhos dos dois se abriram, o intelecto e a alma, Eva e Adão. Os olhos dos dois se abriram, eles perceberam que estavam nus, eles perceberam que estavam agora vulneráveis. Não é a mesma coisa quando alguém, uma mulher, um exemplo de uma mulher, naquele dia acordaste bem, Foste fazer as tuas atividades diárias, normalmente, mas estava ali alguém mandado pelo pelo diabo para te atrapalhar o dia. E tu, começa a te provocar, ou começa a paquerar, e tu paras, começas a dar ouvido. vais conversando, vais ouvindo que ele, ele vai estar apresentando um projeto dele, tudo à toa, para te mentir, a te enganar, a te chamar até de rainha e coisas parecidas. Você já é rainha, mas ele vai vai reforçar. E você vai se apropriar disso, vai se entregar, depois de se entregar de, neste com este, de, neste rapaz, nos braços desse rapaz, agora vem acusação. Agora, agora os, os, olhos dos, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, agora você percebe que está que vulnerável. Como é que vai ser quando meu pai ficar a saber, quando a minha mãe, quando quando, quando as pessoas lá na igreja ficarem a saber? que eu me envolvi com a pessoa sem que primeiro tivéssemos casado. Enfim, esse é um exemplo que eu estou aqui a dar. É, tem vários exemplos, mas eu não quero fazer com que o vídeo seja muito longo. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Depois deles perceberem que estavam vulneráveis, estavam nus. Então, eles juntaram folhas de figueira. Folha de figueira tem a ver com justiça própria, esforço próprio para se cobrir. Eles não esperaram mais em Deus. Eles preferiram se cobrir. Quer dizer, preferiram dar um jeitinho. O mesmo acontece conosco hoje. A gente olha para Adão e pensa que essa é uma realidade eh, que diz respeito ao Adão. E não tem nada a ver conosco. Tem, tem a ver conosco. Colossenses capítulo 1, no versículo 26 diz assim. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério, mistério tem a ver com algo oculto, algo escondido, algo não revelado. Deus não revelou esse mistério, este segredo a Adão, Moisés, Abraão, Davi, Salomão e tantos outros eh, homens destacados na Bíblia. Deus não revelou para eles mas revelou para ti, para mim, para a igreja, através de Paulo, o Espírito Santo trouxe essa revelação através de Paulo para chegar até a igreja, e a igreja hoje insiste em colocar nos membros, nos irmãos já nascidos de Deus, já com a imagem de Deus restaurada dentro deles, tentando colocar a imagem da besta dentro deles, dizendo que você tem demônio, você precisa vir todos os dias para a igreja, você precisa fazer descarrego, uma sessão de descarrego, você precisa pagar o preço, você precisa é, pagar promessa, você precisa fazer isso e aquilo, quando Jesus já fez tudo por nós, nós só precisamos crer, é, é a justiça que nos foi dada de graça e, e ela se manifesta na tua vida, quando você crê, você manifesta fé na obra redentora, de Cristo lá na cruz ele já fez por ti aquele lugar lá na cruz era seu, era meu, era nosso mas Jesus preferiu se colocar na brecha por ti e por mim para que nós não fôssemos mandados lá para a cruz então, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Santos é todos aqueles que Deus separou para um propósito específico, separou do pecado, separou do mundo. Você é um santo. Não é pelo pelo teu comportamento. Você é um santo por pelo pela obra de Cristo. Deus te vê santo por causa de Cristo, não pelo teu bom comportamento. Se você olhar para ti para ver se há santidade em ti, você não vai encontrar. Eu não vou encontrar, não há aqui ninguém que vai encontrar, mas se você deixar de olhar para você mesmo e olhar para Cristo, então você vai encontrar a sua santidade. Cristo é sua santidade, Cristo é a sua justiça, Cristo é a sua identidade, Cristo é a sua vida, meu irmão e minha irmã. A igreja hoje está pregar à toa, está tá dizendo que você precisa pagar o preço. Está a querer colocar em ti uma imagem que tem a ver com a besta, não tem a ver com Cristo, o Cordeiro de Deus. O versículo 27 é a chave. Manos e manas. Estão preparados? A eles, a quem? A eles quem? Aos santos. Aos santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Os gentios são aqueles que não nasceram em Israel, é a igreja. A igreja. A mulher de José no Egito era gentia era egípcia, José é uma figura de Cristo, Cristo casou com a Igreja, a Igreja era, a Igreja é, é ou seja, a Igreja é, gentia, é, é, é, é gentia, né vem dos gentios. A mulher de José veio, não veio de Israel, veio lá do Egito. José é uma figura de Cristo. Então, a mulher de Cristo, Jesus, é você e eu, nós a Igreja os gentios. Então, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. A, um, a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é, então, a, a gloriosa riqueza deste mistério? É Cristo em vocês. Em vocês, Cristo em vocês, quer dizer, Cristo dentro de vocês. Não é Cristo fora de você. Então, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Vírgula, que é Cristo dentro de vocês A esperança da glória A esperança da glória que nós perdemos lá no, no, no, no Jardim do Éden Quando estávamos dentro do Adão quando, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado Antes da fundação do mundo É Cristo E já está de volta dentro de ti Deus já restaurou Mas tem pastores ali com a boca alugada tem homens ali que se dizem homens de Deus Com a boca alugada, não sei de onde Parece dão mais cavaco para o diabo do que para Deus Então tentar tirar a imagem Na tua mente Te fazer crer que Você não tem a imagem de Deus de volta Restaurado, você não é justo Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus Estão, sim, isso antes da cruz Depois da cruz Que é o tempo da graça Esta, esta imagem, a glória de Deus Ela já foi restaurada E onde é que está outros versículos para reforçar isso? João capítulo 17, versículo 5, diz assim, E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Outras versões diz: antes da fundação do mundo. Jesus está a dizer agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo, antes de Deus colocar o Adão para dormir e arrancar dele a costela e formar a Eva. Adão tinha essa glória que é Cristo dentro dele. Então, Jesus está aqui a dizer, Pai, agora me glorifica. Ya? Me glorifica só, Pai. Com a glória que eu tinha contigo. Qual é a glória que ele tinha com, com, com o Pai? Adão falava com Deus. Adão colocava nome nos animais. Adão não ficava doente. Adão guardava o jardim. É, tudo Havia uma grande harmonia no jardim do Éden. Até aquele fatídico dia em que Eva foi arrancada da costela de Adão e ali foi formada. Então, nunca mais o homem uh, passou a ter aquela harmonia que teve com Deus. É esta glória que Jesus está aqui a dizer. E agora, Pai, está a dizer agora. Isso foi há dois mil anos atrás, meus irmãos. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ou seja, antes daquele fatídico dia em que Adão dormiu, e então foi feita uma operação, Adão, e formou-se a Eva. E depois o diabo tentou a Eva e o pecado entrou. O pecado entrou ali. A marca de Deus se perdeu ali. Agora a marca é restaurada dentro do homem. Jesus está a pedir aqui, a interrogar ao Pai. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. O versículo 6 diz assim, Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tá a dizer, eram teu antes do Adão dormir, eram teus, antes do, do pecado entrar, eram teus, todos pertenciam a Deus, tu os deste a mim, tá a ver, tu os deste a mim, é, Deus criou o homem, na sua imagem, Deus criou o homem, esse homem, Jesus Cristo na sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher, Tá? Quer dizer, então, Deus criou o homem na sua imagem, esse, esse homem que é a imagem de Deus, Deus colocou todos nós lá dentro, de Cristo, nós estávamos dentro de Cristo, e Cristo, que é a imagem de Deus, criou então o Adão, o marido da Eva, homem e mulher os criou, e quando soprou nas narinas dele, o fôlego da vida, nós todos fomos transferidos, que estávamos dentro do Logos, nós todos estávamos dentro é, de, de Jesus Cristo, fomos transferidos para o Adão, com a imagem de Deus, que é Cristo. Mas, no dia em que houve aquela separação entre o homem e a mulher, né, porque a mulher estava dentro do homem, então, aquele fatídico dia se perdeu a imagem de Deus, se perdeu esta glória. E hoje, Jesus está nos revelar a glória. Ela já está de volta. Eu revelei teu nome àqueles que que do mundo me deste, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Qual é o nome de Deus? Yeshua, Elohim, Rafa, e por ali vai, Deus se manifestou com vários nomes. Mas qual é o nome? Na Bíblia, nas escrituras, o nome denota caráter ou a natureza da pessoa. Eu revelei o teu caráter a eles. E qual é o caráter ou a natureza de Deus Deus é amor João revela isso no livro de primeiras de João Capítulo 4 Deus é amor nele não há variações de de não, não há variações Deus é amor Deus não te julga Jesus disse eu não vim para julgar o mundo eu vim para salvar esses pastores aí estão a julgar, estão a usar o nome de Deus, a palavra de Deus para julgar o irmão. Você vai morrer, Deus vai baixar o, o cajado, Deus vai te castigar, vai te colocar isso, Deus vai te colocar aquilo. É mentira. Eu revelei teu nome, eu revelei o teu caráter, amor, salvação. Eu revelei o teu caráter, Deus justo, justiça. Aqueles do mundo que me deste, eles eram teus, eles que é nós, éramos dele antes do pecado, tu os destes a mim, Deus deu a Cristo, e eles têm guardado a tua palavra. Davi no Salmo 119 disse, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Eu guardei Cristo, no princípio era a Palavra, eu guardei Cristo, a imagem de Deus, a glória que havia se perdido eu guardei dentro do meu coração para eu não pecar. Por quê? Porque eu quando estou na imagem de Deus que é Cristo, eu tenho poder sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais grandes e pequenos, que se rastejam rente ao chão Só o homem que estiver na imagem de Deus Que é Cristo O homem que estiver em Cristo Ele sim, a ele foi dado o poder Para dominar O homem fora da imagem de Deus Ele está em pecado O homem que não se vê como uh, Alguém que foi justificado e salvo por Deus O homem que não crê que veio de Deus Não crê que Cristo está dentro dele O um mistério que esteve uh, oculto é revelado agora, é Cristo dentro de vocês Está aqui a dizer Que é Cristo dentro de vocês A gloriosa, o mistério aquele que A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios A gloriosa riqueza deste mistério Qual é o mistério? Que é Cristo dentro de vocês, a esperança da glória Deus já revelou Então, se o homem insiste que não tem Cristo dentro dele Que não está salvo Ele não tem poder para reinar em vida Neste corpo com Cristo Ele não reina Porque na cabeça dele, na mente dele Lá na religião na igreja, aqueles pastores lhe ensinaram a dizer você vai reinar com Cristo lá no céu, quando você morrer e deixar esse mundo e coisa. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que é agora. Você reina com Cristo neste mundo enquanto estiver neste corpo. Mas você só reina se estiver a atuar dentro da imagem de Deus. E, que, e qual é a imagem de Deus? Cristo. E Cristo, como é que a gente define Cristo? Cristo homem e mulher, os criou quando o Espírito, que é Cristo dentro de ti, e a alma, que é você, que é representada lá em Gênesis como a Eva, os teus pensamentos, as tuas vontades, as tuas emoções, isso é que é a alma, estiver alinhada com Cristo, que é o Espírito, e o Espírito é a palavra, a palavra de Deus, quando os teus pensamentos, as tuas vontades e as tuas emoções, estiverem alinhadas com a vontade de Deus que é a palavra de Deus que é Cristo dentro de você que é a imagem de Deus dentro de, de ti então você reina sobre as doenças você reina sobre as mentiras do diabo você reina sobre as enfermidades você reina sobre a miséria você reina sobre a vergonha o complexo de inferioridade você reina sobre todas essas coisas você não reina Deus não te criou para reinar sobre as pessoas. Por isso é que todo ditador nunca se deu bem, todo marido arrogante e, e, e, e violento nunca se deu bem no casamento. Toda mulher espertinha que, que tenta dominar o próprio marido nunca se deu bem no casamento. Aquele casamento está fadado ao erro, à separação, ao mal. Aquele país que o presidente é, é arrogante, é teimoso, não sabe ouvir os outros, é ditador... Ele está fadado o erro, a golpes de Estado, aquele, país, aquele povo sofre. Por quê? Porque ele tenta reinar sobre as pessoas. Deus não criou o homem para reinar sobre o outro homem. Deus criou o homem para reinar sobre as circunstâncias da sua própria vida, do seu próprio mundo. Deus te deu o Filho dele, Cristo, o Espírito Santo está dentro de ti, para te capacitar, te dar sabedoria para reinar contra essas mentiras que se manifestam no teu corpo, na tua vida, através de pensamentos errados e vontades também toda à toa, vontades que são geradas a partir da nossa alma, que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus e não te beneficiam em nada. É sobre isso que você reina com Cristo aqui nesta terra, neste mundo, enquanto estiveres, Neste corpo Vamos ver mais aqui alguns Alguns versículos <coughs> Perdão Versículo oh, João capítulo 17, versículo 20 e em diante, vamos ler é, é um pouco coisa longa, vamos lá Minha oração não é apenas Por eles, Jesus está dizendo Minha oração não é só para Pedro, João Tiago, todos esses que estavam com Jesus ali, os, os apóstolos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está a dizer que eu rogo por aqueles que vão crer na mensagem do evangelho, que você. Jesus já estava aqui a fazer uma oração sacerdotal em teu e em meu favor. Que Vamos crer por intermédio deles, de quem? Dos 12 apóstolos. Eles escreveram a Bíblia, está ali. Eles deram, trouxeram aí muito, muito, muito, muito subsídio para nós então nós cremos hoje não vimos Jesus fisicamente eles viram, conviveram com Jesus mas nós cremos através da mensagem que eles deixaram para que todos sejam um, qual é o então intuito, qual é o plano qual é a finalidade para que todos nós, a igreja, seja um só como éramos um só em Cristo nós estávamos todos dentro do logos, nós todos vimos da palavra, nós todos éramos a palavra com Cristo no princípio é, irmão está a falar assim, irmão. É, é, mentalidade religiosa. Pai, como tu estás em mim, Pai, como tu estás em mim, Jesus está a dizer, Pai, tu estás em mim. O Pai, Deus, está dentro de Jesus. E eu, Jesus, estou dentro de ti, dentro de você, Pai, que eles também estejam em nós. Que eles, quem? A igreja, tu e eu, meu irmão. Que tu e eu estejamos também dentro de de nós aqui são um nós é Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo que eles também estejam em nós que a gente esteja dentro de Deus que a gente esteja dentro de Cristo porque Cristo e Deus é, é, é um só ele diz aqui para que todos sejam um só um para que o mundo creia que tu me enviaste. deles a tua deles a glória que me deste está a dizer que Cristo já nos deu a glória que Deus Pai deu para ele, Deus Pai deu a glória, a natureza de Deus, Deus deu no Filho dele, Jesus Cristo Jesus pegou esta natureza do Pai, a glória dele que ele tem com o Pai e nos deu, deu a igreja, todos aqueles que o receberam Tu e eu já recebemos, tá quer dizer deles, deles, não eu vou lhes dar ou darei-lhes no passado, não. tá aqui a dizer deles. Já te deu, minha irmã e meu irmão. Ela tá aí adormecida dentro de ti, porque você não está a crer. Você não tá a crer, meu irmão e minha irmã. Para que eles sejam um. Então, eu dei aquela glória que o Senhor me deu, que era minha, com o Pai, antes da fundação do mundo. Eu agora também dei para eles. Qual é a finalidade? Para que eles sejam um só. A religião fica a dividir os outros, a dizer, não vai para aquela igreja, aquele, aquele bruxo, não vai para aquele pregatório. Não fica a ouvir aí esse irmão Zé, o Zé Túbia, Zé e Sandra, não fica a ouvir, fica a pregar à toa. Isso, isso é o quê? é separar o corpo de Cristo. Estamos aqui, a pregar tá aqui, é Bíblia. Assim como nós somos um, nós quem? O Pai e o Filho são um só. Para que nós sejamos um só. O Pai, Deus, o Filho, Cristo e nós a igreja sejamos um só. Juntos e misturados no Pai. 23, versículo 23, eu neles, eu dentro deles, da igreja, dentro de cada um deles, e tu em mim, tu quem? O Pai, dentro de mim, eu, o Filho, Cristo. Que eles sejam levados à plena unidade, que eles sejam levados à plena unidade, para que haja unidade, meu irmão, não haja mais separação. Que as, denom que as denominações, essa é o nome das igrejas, não nos separem. Que, que, que o elo de ligação entre todos nós é que seja Cristo. A glória de Deus. Que a gente não olhe para a igreja do outro como igreja má. Para que o mundo saiba que tu me enviastes. E os amastes como igualmente me amaste. Está a dizer igualmente. Não tem aqui diferença. Da forma como Deus amou o filho dele, amado Jesus Cristo. É a mesma forma que Deus também te ama. Na mesma medida. <coughs> Perdão. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Onde é que Jesus está? No céu. <risos> Jesus está dizendo, eu quero que eles estejam onde eu estou também. O céu é um estado de consciência. Onde é que a tua consciência está? Está com medo do inferno? Você está, já está vivendo o um inferno aqui na terra. Não, eu estou a descansar em Deus. Eu sei que vou meu destino é o céu. Você já está no céu espiritualmente você já está. Literalmente, você está aqui ainda na terra, mas espiritualmente a tua mente está segura lá. Tanto é que você não tem medo do inferno. Mas se você tem medo de parar no inferno, é porque você ainda não está no, no céu. Então, desperta, irmão. A glória que me deste, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A glória, a imagem, a imagem, está falando da imagem, me deste antes daquele fatídico dia em que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, quando Adão foi colocado para dormir. Pai, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Mais uma vez ele fala do nome, eu fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome de Deus? A natureza de Deus, natureza de amor. Ele não julga os outros injustamente, ele julga com base no amor. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens... Está aqui o contexto. A fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Está aqui o amor. Quando, o que está a nos separar é o ódio. Então, vamos nos unir. E o elo seja o amor, que é a glória de Deus, a imagem de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 4. Por isso é que foi dito. Foi dito o quê? Por isso é que foi dito, lá no passado... Lá no Antigo Testamento. Desperta, ou tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. <coughs> Perdão. Desperta, ou tu que dormes espiritualmente. Foi dito, desperta ou tu que dormes espiritualmente, que você está a dormir espiritualmente, ou tu que dormes espiritualmente, levanta-te dentre os mortos espiritualmente, aqueles que espiritualmente não conseguem perceber que a imagem de Deus que é Cristo já foi restaurada dentro deles. Você acorda, wake up, wake up, man, levanta, acorda, saia dessa no meio dos mortos, aqui o um morto é morto espiritual, ou que espiritualmente não conseguem perceber que Cristo já está dentro deles, dentro dos mortos, e Cristo então, quando você despertar que Cristo está dentro de ti, Cristo que é a palavra de Deus, Cristo que é a imagem de Deus, que é a luz do mundo, ele então vai resplandecer sobre ti, ele vai brilhar sobre as tuas atitudes, meu irmão, sobre o, o teu comportamento, Sobre as palavras que você vai falar, elas, vão, elas, vêm, elas virão temperadas com amor, com misericórdia, com compaixão. Não mais vai dividir os outros, vai unir a igreja de, Cristo, de, de, de Deus, que é Cristo. Então desperta, o tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos de Cristo que a imagem de Deus ele vai resplandecer, ele vai brilhar dentro de ti. Meu irmão e minha irmã, fiquemos aqui hoje. Shalom, até mais. Se Deus quiser, uh, prometo voltar com uma outra, um outro devocional. Se assim Deus permitir, estejam todos na paz e na graça de Deus. Shalom.